Percebi que a qualidade de imagem dos últimos episódios deixou um pouco a desejar, provavelmente por causa de como a areia e os tons de amarelo e marrom são renderizados aqui, então eu aumentei a qualidade, uh, consequentemente... Ok, acho que ir mais ou menos pra cá é o ideal. Oh, uh, dá pra marcar mesmo em lugar que não tem nenhum mapa, isso é ótimo. Ahn. Um... Que, que eu estava dizendo? E yeah, é, eu aumentei a qualidade do que que foi aquilo. Eu não tenho a menor ideia. Eu diminui, aumentei a qualidade para 18 uh, de gravação e eu vou aumentar a taxa de bitrate do que? Okay? vídeo renderizado final para 30 mil e acredito que isso deve dar uma ajudada se o YouTube não completamente trucidar a imagem, o que eu imagino que vai mesmo uh, com eu renderizando em 4K porque, é yeah, simplesmente essa é a realidade. Eu já estive aqui a propósito. Ah, uh, eu estou tentando encontrar coisas para liberar mais mapa e eu não estou encontrando aqui no momento, mas, tipo, do nada encontrei o Coco, então isso é progresso. Porque, tipo, a gente já conseguiu... Uh, não? Obrigado. A gente já conseguiu quantos? Aqui, a gente conseguiu... Peraí, isso aqui é o que a gente pode acessar? Aham, uh -huh, provavelmente. Um... Não era é isso aqui que tava tipo, com o ícone de bloqueado antes? Eu acho que... Finalmente a gente pode acessar. Oh, tem um Knuckles aqui, quer saber? De deixa a gente ir pra lá e ver o que o Knuckles tem a dizer aqui. Bom, eu, eu tava com um objetivo aqui, cheio de certeza. Mas então eu não estava mais cheio de certeza. Eu tô indo na direção completamente oposta brevemente, mas deu certo e é isso que importa. aí, onde é que eu tinha uh, deixado marcado onde o Knuckles estava? Tá é uma bela pergunta. Ou, oh, ali. Eu, de alguma maneira, fui super longe ali. Tão fácil se perder. Tão, tão extraordinari... uh, extraordinariamente fácil se perder. Também é fácil você, tipo, apertar o botão de... Pera aí, o quê? Precisa de mais 34? Isso é completamente absurdo, mas tudo bem. Se é assim que a coisa vai, é assim que a coisa vai. Eu realmente não queria ter caído ali, mas tudo bem. Não tenho muita coisa a fazer além de seguir em frente aqui. Quer saber? Pelo menos isso aqui vai... É um caminho que eu pedir... acho que a gente vá pra cá sem muitos problemas, eu imagino. Ah, quer saber? Eu vou continuar aqui na costa pra tentar liberar aquele pedaço de mapa, porque isso parece uma coisa razoável de se fazer e tipo, eu acho que eu já... Liberei a maioria dos corrimãos de atalho aqui, que vai permitir que eu faça isso de boa. Eu digo... Ah, ficando um... Oh! Pensei que aquilo fosse um beco sem saída. Eu não me lembro de ter ido ah, por esse lugar da última vez, então quer saber? Vamos por aqui. Assim, pelo menos, a gente consegue também mais algumas medalhas, além de tudo isso. Yeah! Como essa aqui, por exemplo. Oh, não, não, não, não, não! Absolutamente Não! Sai fora daqui! Não quero ter minhas esmeraldas roubadas, muito obrigado. Mas enfim, uh, o que eu ia dizer é que eu quero, a partir de agora, pegar, uh, terminar de encher o mapa, porque a gente já tá chegando próximo da batalha contra Titã aqui, pelo fato a gente já ter sete esmeraldas, uh, seis esmeraldas, eu quero dizer. Se bem que, tipo, existe a possibilidade uh, da última esmeralda? Não estar no Titã igual estava uh, no primeiro mapa mas eu prefiro não arriscar não arriscar é bom e razoável e eu perdi o quadrado ali acidentalmente uh, isso aqui tipo secretamente é evento de Superman 64 exceto que funcionando uh, de uma maneira muito menos ofensiva simplesmente pelo fato do Sonic controlar bem... Bom... Fato do Sonic controlar bem... Se você configurar... Corretamente... Os controles... Dele... O que... Sei lá... Provavelmente existe alguma maneira... Extraordinariamente ruim... De se configurar os controles do Sonic... De tal maneira que isso... cause sérios problemas... Ou... Oh, já tô vendo mais... Uma opção para fazer a cobertura do mapa... Oi, oh, é de noite. Eu tô começando a achar que aquele lugar que tava bloqueado antes, eu não pensei muito sobre isso. Era simplesmente um lugar que era exclusivamente de noite que você conseguia acessar, e eu meio que tô desperdiçando essa noite aqui, mas tudo bem. Eu acho que fazer o que eu estou fazendo aqui é. Oh, e yeah, é sim, sim, é inteligente, porque assim eu aperto os botões antes. Que eles se desativem. E como a gente já sabe, os botões se desativam depois de uma certa quantidade de tempo. Oh, tô percebendo uma ilha isola. É ali que está a possibilidade de pescar. Ok, maravilha. Definitivamente é isso que eu quero. Eu aposto que há é com esse canto inteiro aqui. Tem uma caverna aqui. Ok. Isso é algo que eu não esperava, sem dúvida alguma, mas é uma... Caverna que é feita aqui mais por pura automatização do que qualquer outra coisa. Onde raios eu vou acabar no fim disso tudo aqui? Eu não sei. Tem um segmento inteiro aqui de ruínas que eu não estava remotamente preparado para encontrar. Oh, isso é o que leva a gente para a zona de pesca do Big. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Simples se entender. Yeah! Está na hora de pescar. Pera aí, o quê? Isso custou 200. ícone, 200 fichas para ativar? Sim. Não. Para falar a verdade. Aquilo era simplesmente a quantidade que a gente tem. Ah, mas. E yeah, ok. Vamos pescar. Tem. Eu posso gastar peixes com muita coisa aqui. Oh! Vocês perceberam uns negócios ali que pareciam bugados? Tipo, não tô falando dos reflexos e cantos esquisitos. Parecia que tinha... Umas texturas corrompidas ali, não sei. Eu não sei. Eu pesquei o Nemo. O Nemo vale duas fichas. Bom, pra falar a verdade... Aquele... Eu devia ser o pai dele porque, tipo, ele tem as duas nadadeiras perfeitamente ok. Me pergunto se, tipo... É... Eventualmente vai ficar mais difícil a pesca O solvente vai ficar assim Não, eu acho que as partes bugadas Na água são o reflexo Das partes bugadas no céu Que tipo, só é feito para apostar eu, eu não sei, e quer saber Prefiro não falar nada A propósito, uma coisa que Aconteceu uh, Recentemente Aqui é teve uma entrevista com Acho que foi o Kishimoto Uh, falando sobre o Sonic Frontiers e traduziram completamente errado a fala dele, como se... dizendo que o lançamento... Oh, isso está ficando mais difícil, como eu previ. Um, porque eu estava falando que oh, o lançamento do Sonic Frontiers é como um beta-teste global, sendo que absolutamente não foi isso que ele falou. Ele estava mais falando que, tipo, eles iam aprender... Com a recepção desse jogo e. Uh, o resultado seria visto, seria refletido nos jogos futuros. Uh, o que, sem dúvida alguma, não vale nada vindo de qualquer pessoa da SEGA, sendo que estão dizendo isso desde. eu acho que desde Sonic Heroes, algo parecido. O que, francamente, é espetacular. Sendo que, basicamente, nunca foi verdade, mas uh, tudo tudo bem. É, eu acho que, tipo, Sonic Frontiers... Por... Não, não! Existem duas instâncias disso ter sido verdade. Uh, Sonic Mania e Sonic Frontiers, simplesmente pelo fato deles uh, terem trazido o Ian Flynn pra escrever a história. Uou! Três cartas de ouro? Isso é, sem dúvida alguma... Um monte mais. E yeah, eu acho que eu posso simplesmente ficar pescando por 200... Todos esses 186 aqui. Em, à vontade. E eu vou simplesmente conseguir recompensas e recompensas e recompensas e recompensas. E recompensas o tempo inteiro. Mas eu não vou ficar fazendo isso tanto. Mas eu vou... Ficar pescando uma quantidade, afinal... <risos> Foca de objetivo, isso é ótimo. Ok, honestamente, eu tô gostando mais do que você pesca que não é peixe. Do que qualquer outra coisa. Eles colocaram um monte de Alo aleatoriedades aqui. Oh, peraí, yeah, eu, eu já tinha pescado aquele peixe. Será que, se, tipo, o peixe iria ficar... Ali para sempre, ou em algum momento ele escapa se você não apertar X? Eu não tenho a menor ideia, mas eu tô repleto de fichas que eu posso utilizar, no entanto, o que é fantástico. Ok, yeah? Vamos continuar. Oh, oh, oh! Isso é fantástico. Ok, o máximo de dificuldade é somente dois anéis ou mais? É, só uma carta de ouro. Eu acho que a gente já tá chegando na parte que... Eu já pesquei peixes demais. Ou, tipo, eles fizeram uma variedade grande de coisas que você pode pescar. Eu não sei, mas eu pesquei um atum inteiro. Ok. Porque, tipo, yeah, eu peguei o pergaminho do Cocorinita, mas tem outro pergaminho que existe. Eu cheguei a pegar ele para essa ilha, ou... Eu esqueci completamente disso. Oh, peraí. Novamente, dourado. E isso é o outro pergaminho. E é basicamente, eu ia dizer que o objetivo principal é pegar esses dois pergaminhos. Porque eles dão uma facilitada na sua viagem de um lado pro outro. O que é uma parte considerável aqui do tempo que gasto no jogo. Mas, enfim. Pescai uma luva. Pesquei um polvo. Agora só falta pescar um nautilus. E... Honestamente... Provavelmente tem... Algum nautilus por aqui, mais. enfim... Yeah, deixa eu simplesmente... Pegar... Yeah, vou gastar isso com diversas anotações. E... O resto eu vou gastar com cocos perdidos até... Quer saber? Oh! Esgotou! Esgotou completamente. Tem uma quantidade fixa... Ali, bom saber. Você pode inclusive gastar esses fragmentos de habilidade. Isso provavelmente é uma maneira bem rápida de você elevar ali até o máximo. E yeah, é 50? É até que bastante, mas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E é, vamos deixar 10 sementes em cada um desses e. Quase, meu, vou pegar o resto dos dispositivos mnemônicos. Aqui, porque eu posso, então... Yeah, fantástico. Honestamente, isso aqui provavelmente é a parte mais lucrativa do jogo inteiro. Eu já disse isso antes, mas eu repito isso. Bom, agora eu vou ter que gastar basicamente umas 10 horas. Nos... Cocos, Elimits, etc. Só 43% do índice de pesca... Olha, sinto muito, mas eu acho que isso aqui tá um pouquinho baixo demais. Bom, agora eu tenho que ir aqui novamente, mas... Yeah, eu acho que a gente chega rapidinho ali onde a gente tem mais uma porção do mapa que a gente pode pegar. E a gente pode simplesmente uh, se teleportar até os Cocos com tranquilidade. Aqui eu não vou precisar, tipo, ficar viajando por metade do mundo só pra... Chegar no lugar, ou eu acho que deve ter algum dispositivo mnemônico que eu acabei desperdiçando ali Ao fazer as coisas do jeito que eu fiz, mas quer saber? Tanto faz! Individualmente deixar problema. É, eu acabei pegando ele de maneira alguma, estava completamente certo Sobre ter um aqui. Enfim, aha! Mais um desses onde... Ok, isso é, para falar a verdade, é a versão mais simples Deste mini quebra-cabeça que certamente não quebra nenhuma cabeça. Se você teve sua cabeça quebrada por esse quebra-cabeça... Sinto muito, mas... Isso provavelmente significa que sua cabeça já foi quebrada no passado. A propósito, peraí, eu sei que eu comprei um monte de dispositivos. Ok, não, pensei que isso iria ter limpado o mapa inteiro, mas não é o caso. Provavelmente significa que, tipo... ups. Ah... Uh. Ups. <risos> Provavelmente significa que uh, eu ter comprado todos aqueles cocos até chegar no máximo uh, não eliminou eles do mapa. Enfim, aquilo foi absurdamente ridículo, o que acabou de acontecer aqui. Prefiro ignorar este acontecimento porque foi verdadeiramente vergonhoso. Oh, e aqui imediatamente Ah não, tá aqui uns cocos que eu posso Casualmente coletar por ali E isso aparentemente foi Oh, era necessário Fazer essa volta inteira Porque isso deu um atalho legal pra gente O que há com essa ilha E por que não tem nada nela Tá aí, uma boa pergunta Que provavelmente não vai ser Solucionado Hum Estou curioso sobre aquele lugar Estou curioso sobre aquele lugar, mas será que eu vou chegar ali? Tá aí a, a questão. Não a resposta. A resposta a gente vai conseguir depois de uma quantidade de tempo. Um, pois é, né? A água ali tinha algumas das texturas de mais baixa resolução que eu já vi na minha vida, mas. Uh, yeah. Honestamente, você não pode simplesmente sair. Apertando em direções... Sonic, por que você não fez o home attack? Sai apertando em direções aleatórias aqui Quando você deixa os controles tão sensíveis aqui Porque acontecem coisas tão confusas Quanto aquilo que acabou de acontecer Mas ah, tudo bem, tanto faz E yeah, aí, yeah, Sonic? Está extra elétrico E eu certamente não estou indo na direção... Oh, peraí! É assim que você chega Nessa pequena... Ilhazinha misteriosa Estou curioso Sobre o que raios tem aqui Porque tipo, segundo o mapa não tem nada Isso é bizarro E quer saber, eu ainda não consegui Chegar ali Não, pra falar a verdade, eu acho que não vai ter nada Ali, não importa O que eu faça Mas, oh, eu pensei que eu já tivesse Vindo aqui, mas Aparentemente, ah, aparentemente não, segundo jogo Ok, tudo bem não vou questionar. A propósito, eu percebi que tem, tipo, uns espinhos anti-tanque ali pelo lugar inteiro que são, tipo, de tamanho meio absurdo. Tipo, pra que tipo de tanques esses espinhos são? Afinal, em termos de tamanho... Normalmente, aquilo é bem absurdo. E o mapa tá se abrindo mais do que eu imaginava. Tipo, o que é isso? Elden Ring? <risos> o que é isso? É uma comparação bem absurda, mas é tudo bem. Bom, honestamente, uma das coisas que é inequivocamente boa sobre Elden Ring é justamente a maneira que o mapa se abre aos poucos... Conforme você vai avançando. Porque, tipo, você pensa... Oh, uau, esse jogo é enorme. Aí você chega num outro lugar e pensa que o jogo é muito mais enorme. Tipo, acontece isso umas cinco vezes até o fim do jogo. E é yeah, realmente absurdo. Uh, quer dizer, a sensação uh, de ter essa surpresa é legal, mas eu... Continuo acreditando que Elden Ring seria um jogo bem melhor se não fosse tão grande, mas... Enfim, quer saber? É melhor deixar pra fazer essas impressões num possível Let's Play de Elden Ring. Que eu não vou realmente garantir... Bom, eu não garanto nenhum Let's Play, mas enfim, eu pensava que era meio que obrigatório... Eu fazer série de Elden Ring no canal Mas depois de um tempo Eu não tenho tanta Certeza assim A propósito, vamos pegar Vamos pegar mais isso aqui E eu acho que isso Deve ser mais do que suficiente Para liberar todos os Knuckles Mas é, eu encontrei uma fase aqui Eu não estava nem especificamente Procurando fase de cyberspace mais fantástico uma coisa que me incomoda aqui é que você não pode pular essa cutscene inicial de colocar a engrenagem, o que é esquisito, mas tudo bem, eu não vou questionar demais. Vai ver, existe algum motivo técnico pra isso. A propósito, estamos nessa, naquela sessão de Dragon. Peraí, isso aqui é aquela sessão de Dragon Road, não é? Ou é simplesmente a. Se... Bom, isso foi idiota e foi completamente culpa minha. Vamos iniciar aqui. Dessa vez, sem idiotice, de preferência. enfim, o que que eu. Tá dizendo exatamente. E yeah, tem uma sessão parecida no. Sky Center. Sky de Sunk Generations, né? Não, eu acho que isso aqui é especificamente a sessão de Dragon Road. Yeah. Da hora que, tipo, eu literalmente nunca joguei isso aqui uh, no Sonic Unleashed. E é yeah, basicamente a primeira... Bom, eu ia dizer que é a primeira vez que eu encontro esse tipo de... Eu não vi essas bolas de espinhos. Como eu consegui fazer essa proeza? É melhor não questionar, porque eu não vou saber responder. Enfim, eu ia dizer que é a primeira vez que eu jogo... Uh, esses segmentos aqui, mas tipo, eu já joguei o Unleashed Project, coisa que eu acabei de me lembrar aqui. E é, yeah, aquilo meio que somente solidificou o quanto eu não realmente gosto das fases do Unleashed, mas... Peraí, o quê? Eu não tinha 30 Anéis no fim disso tudo aqui. Tô genuinamente surpreso. Apesar de eu ter levado tantas pancadas aqui, mas... Yeah, eu acho que isso aqui é mais uma outra fase onde pegar chegar no fim com 30 Anéis... É talvez um pouco mais desafiador do que posso parecer, mas também... Ah, talvez não... Talvez é só não ser atingido que vai ser tudo bem. Tipo, fazer um light speed dash aqui, uh, eu acho que ia... Yeah. Uau! Eu realmente estou gostando do level design dessa fase aqui. A propósito, eu aprovo tremendamente. É realmente curto pra caramba... Mas eu aprovo. Ah, isso deveria ser tipo um segmento numa fase maior. Porque tipo... Isso só deixou um gostinho de quero mais. Isso foi nível Forces. É Sabe que teve mais gameplay do que o de costume? Que tem no Forces mais. Ah yeah, não, eu, eu gostei daquilo eu gostei daquela porção de level design e é uma porção de level design que realmente acredito que não funcionaria tão bem com controles estilo Generations. Então, yeah, legal que teve essa memória. A propósito, hora de coletar mais cocos. Meu Deus, eu vou passar minutos inteiros pegando upgrades de velocidade, não é? Oh, uma engrenagem! Que simpático. Eu acho que essa é simplesmente a realidade. Pera aí um momento. Deixa eu colocar um ponto no mapa. Aqui. Uh... E yeah, eu estou interessado em ver o que é isso agora. Que eu vi que tipo não tem mais nada bloqueado. Pera aí, eu acho que... Eu conseguiria simplesmente me... Teletransportar rapidamente para lá. Mas, quer saber? Também posso chegar ali de boa. Simplesmente jogando... O videogame. O que é melhor do que uma tela de loading. E sobre isso não há dúvida. Ah, a propósito? Acabo de perceber que, tipo... É, yeah, já tá na hora de eu comprar. Ok. Certo. Quer saber? Cyberloop rápido é o que eu decidi comprar aqui. Foi algo super inteligente? Eu não sei, mas foi o que eu fiz. Ok. Tem um quebra-cabeça aqui, será que eu tenho que fazer um cyberloop aqui Isso vai fazer algo? Não. Um, o que é isso? Oh! Isso aqui é meio que tipo. um canhão ali. Ok, será que eu posso, tipo, ativar isso com um cyberloop loop ou. o quê? A resposta é não. Ok, eu estou confuso sobre isso. Estou realmente confuso. Que eu não tô conseguindo ativar isso. O Homem até que tá mirando em outras direções. Tem outros desses canhões aqui que a gente não pode ativar. Mas a gente pode encontrar umas fichas de pesca. Sem dúvida alguma. Ok. Será que isso aqui vai ser mais um daqueles momentos de confusão habitária? Hum... Oh. Hmm. Quer saber os. Ah! Eu tava me lançando na direção completamente errada. Eu não tinha... Considerado que uh, esse negócio funcionava dos dois lados, mas é ok, você simplesmente vai até aqui em cima e não ganha muito com isso. Um, ok, se a gente for aqui, a gente vai ganhar muito com isso ou não? Que tipo ali não tinha nenhum marcador dizendo Ei, você tem que conseguir Tem que esperar até a noite, nem nada um, então eu estou curioso. Ok, de volta isso aqui. aí, cadê? Não, Strider, eu, eu não estou interessado a lutar contigo. Muito obrigado. Eu estou interessado a liberar esta porção aqui da fase. Oh! Eu estou sendo um idiota completo e absoluto. Isso aqui é tipo um desses que é basicamente super fácil. De liberar eu, eu não sei porque eu não cogitei subir em cima do triângulo, sendo que é assim que você ativa bastante coisa aqui, mas eu não tinha cogitado. Uh, e tem mais um liberador de mapa que eu posso pegar ali. Assim como, quer saber, tem um lugar ali que eu posso falar com a Sage, então vamos lá porque está extremamente perto. Especialmente considerando que eu estou com um turbo infinito aqui. Bom, não infinito. Azul. você está meio que se repetindo. vai <risos> colocar isso numa camiseta? Oh, isso. Todo esse diálogo. De futilidade da Sage tá me dando flashbacks para Trail of... ah, Trails of Cold Steel, sem dúvida alguma. Oh, o Sonic ficou meio que diagonal ali por alguns instantes. Eu sei que eles tentaram fazer isso ficar bastante natural e etc. Uh, mas aquilo ficou meio esquisito mesmo assim. Enfim, é, eu só tenho que procurar essas luzes aqui no oásis e vai dar tudo certo, exceto se eu colidir violentamente com uma árvore. Isso, isso não é bom para ninguém, por mais que o Sonic misteriosamente não perca anéis com isso. Bom, é porque tipo, a gente não está numa sessão de uh, Max Speed, porque, tipo caso contrário, ele ou iria fazer breakdance e, uh, e morrer, ou se espatifar na parede estilo Looney Tunes e morrer, ou se espatifar na parede e... não morrer. Ok, aquela esmeralda eu já coletei. Uh, como no Sonic Unleashed 2 Mas enfim, vamos falar com esse cara porque ele vai dar diversos upgrades de uma única vez. E com isso... Huh, isso pra falar a verdade... Aumentou menos do que eu imaginava, mas tudo bem. Bizarro que você pode aumentar, conseguir vários upgrades do, uma vez com esse e no outro, com a velocidade de anéis, não consegue vários do, de alguma vez. Tipo, qual foi o motivo dessas coisas ocorrerem dessa maneira? Eu não sei. Uh, vamos falar com o Knuckles do outro lado completo do mapa. E yeah, eu percebi que eu acabei de passar... Uh, bem por debaixo do titã gigante voador que deu a surra na gente uh, no começo dessa ilha. Ele não parecia particularmente interessado uh, na gente ali, então, ótimo. Oh, Não imaginei que ele fossem fazer uma explicação sobre isso. Ah. Qual o símbolo? Eu não estou vendo um símbolo nenhum, só estou vendo uma coluna aqui. Tem algo escrito aqui ou estão fazendo referência a isso quer saber não faz muita diferença no fim das contas uh... oh pera aí um instante Deixa show e aqui até o central central ancestral ancestral rapidão porque yeah, eu já já percebi um ponto de interesse semi existente aqui eu já percebi Uh, que tem um ponto pra falar com a Sage mais ou menos por aqui. isso também é rele... <coughs> relevante aos meus interesses. Quer saber, eu tô indo na... Oh, tem uma fase ali! Eu nem tinha percebido isso. Mas, ok, tudo bem. É meio fácil uh, ignorar completamente alguma coisa quando... Uh, tipo, coisas... Arbitrariamente, costumam desaparecer no jogo. É, agora a gente tem tá um atalho fácil ali, mas... só que a proposta estava completamente dentro daquele objeto ali, o que certamente é algo? Ok. pergunta. Muito Bem, você poderia e deixar salvar meus amigos em paz. Não? vamos fazer de sua O motivo do Sonic poder utilizar as Esmeraldas é que ele é a forma suprema de vida, e não Shadow. Coisa que a Sonic Team uh, esqueceu completamente, mas... Tudo bem, paciência. Eu acho que... Isso é uma inconsistência que nunca vai ser corrigida. Não importa o que na franquia. Apesar de que, tipo, a SEGA não tava. não teve uma notícia de eles tentarem contratar alguém especificamente pra tornar o lore consistente. Quer saber? Então não devo fazer tais afirmações sobre isso, mas enfim. Hum, a variedade de ambientes aqui nas fases de cyberspaço não são. Não é exatamente fantástico. Uou! Aquele... A Groble tinha um design uh, um pouquinho diferente. Ele tinha cores diferentes. Isso muda tudo, certamente. Isso aqui tá me dando... Peraí, não. Isso aqui é Radical Highway. Isso aqui absolutamente é Radical Highway, não é verdade? Yeah, yeah. Isso definitivamente, com certeza, com zero dúvidas, é Radical Highway. Tipo... Eu sei que vocês estão tentando esconder, mas isso foi tão curto. <risos> ah, eu esqueci que o turno não te protege contra inimigos. Ah, mas... E é o que isso foi? Isso foi uma nulidade completa e absoluta. Qual é? Eu quero algo com mais uh, substância e dificuldade, como a fase que era o Sky Rail. Se bem que... Eu acho que eu causei a maior parte da dificuldade ali, mas, enfim, tanto faz. Não importa. Talvez importe um pouquinho. Enfim, deixa eu tentar liberar aquilo, no fim das contas. Meu, toda vez que você é lançado e tem a capacidade de fazer manobras no ar, você meio que perde um pouco o controle e isso certamente não é legal. A propósito... E yeah, eu vou simplesmente fracassar completamente. E ah não, isso, isso não dá certo. Isso não ia dar certo de maneira alguma. Isso também não vai dar certo. Ok, tipo... Use o cérebro feito uma pessoa... Ah! Isso aqui é quase o que eu precisava fazer, mas não era. Ah, será que eu tenho que deixar aquilo por... Oh, peraí! Não, não seja burro. Não, isso só absolutamente não dá certo. Ok. Tipo, utilize. o cérebro. Ah, eu tô pensando aqui, mas. Hum. Ok, isso. É... Ah, talvez que vai dar certo... Não, absolutamente não vai dar certo. Cometo basicamente o mesmo erro que eu tinha cometido antes. Ok, mas e se... Isso, novamente, a mesma coisa. Ok, eu tô fracassando de maneiras ridículas aqui. Realmente não deveria fazer isso. A não ser que... Oh, peraí! Eu acho que eu resolvi a topologia e resolvi sim de fato tipo eu simplesmente tava pensando que eu tinha que terminar numa das pontas mas não não não não não. simplesmente é exatamente o tipo de coisa que acaba causando confusão inevitável Ok fantástico eu acho que só tem uh, mais dois pontos e eu já vou conseguir de boa o 100% de mapa dessa área. Espera um instante, que tipo, tem um. Aqui. Ok, tubarão. Eu sei. Eu não estou interessado. Uh! Sonic casualmente ativo no meio da cutscene. Oh, isso é um bug bom. Como é que eu fiz esse bug acontecer? A cutscene do chefe interrompeu então. Oh, isso foi legal. Provavelmente vai ter um patch sobre para evitar isso Isso parece mais com tortura do que o que aconteceu com Sonic no Sonic Forces Oh meu Deus, literalmente mencionando a Tikal em diálogo. genuinamente chocado. They're gonna pay. Provavelmente quem criou o lugar está morto, mas tudo bem, Knuckles. Um, enfim... Yeah, não... Estranho que o Sonic mencionou a Chical ali, mas não falou nada quando os Cocos gritantemente se pareceram com o Chaos ali, mas tudo bem. Eu não vou questionar essa inconsistência aqui. A propósito... Yeah, extremamente fácil... Conseguir dano suficiente aqui. A propósito, quando o tempo fica acabando, aparece ali rápido, rápido, quando na verdade. Tipo, ali não é que a gente tá indo rápido, é que a gente tá indo devagar e que a gente tem que se apressar e. Pois é, enfim, não importa. Peraí, isso já conta como 100%, então o que é aquele ponto de interrogação? Ali perto do Knuckles. Ou oh, o fato daqui ser um ponto de interrogação com a parte de dentro sendo preta provavelmente significa que não é algo que libera o mapa, mas enfim. É, yeah, nós temos diversos. Um, nós temos diversos pontos aqui com o Knuckles que a gente deve ver. Aí. Pra falar a verdade, agora que eu tô pensando, uh, deve dar pra filtrar esse ícone ali no mapa. Eu só preciso prestar. Uh, um pouco de atenção esta ali, mas... Ah, yeah, ok. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. Uh, Sonic é é, o Sonic seja, teve, tipo, um experiência diz, antes. Só que ele não, nem precisou fazer um double boost oh, pra escapar é. aqui. Se bem então? que pra falar a verdade, o Sonic simplesmente casualmente uh, encontra portais aleatoriamente pelo lugar inteiro. Não é como se ele estivesse ativamente tentando fazer algo, mas... Yeah, ok. Para falar com a Seja aqui... É, deixa eu só até o Coco Limita, porque está extremamente perto de onde eu quero ir. Aí, Pelo menos, o fato de ter, tipo, uh, um gente, quando a gente vê todas as memórias aqui, etc., é uma maneira de você saber se você completou cada uma das áreas ou não. você me diz como meus amigos, e Toda data dentro do está outsiders. é the half half out. okay? well, oh, sort of. que eles são tão tipo, dentro do Brainiac esse tempo inteiro? Oh, pera aí, Tem algum inimigo aqui por perto. Oh, é por isso que eu não tinha conseguido uh, ativar o mapa daquela vez. Porque tinha algum inimigo por perto e eu não tinha percebido. Ok, tudo bem. Mas é, agora... Tipo, depois dessa, de fazer essa segunda ilha, eu sei que tipo os chefes uh, reaparecem de vez em quando. Isso não foi a coisa mais inteligente que eu já fiz na minha vida. Uh, os chefes reaparecem... Depois de uma certa quantidade de tempo Então... É, o Fast Travel é realmente rápido, pra falar a verdade, o que é algo uh, Os chefes reaparecem depois de um tempo, então eu não preciso me preocupar uh, com os chefes fazendo parte de 100% E devo tratá-los mais ou menos uh, como os chefes de Breath of the Wild Os subchefes, eu deveria dizer Uh, ênfase no mais ou menos, porque, tipo, pelo menos em Breath of the Wild você consegue armas, etc., quando você derrota os chefes. E as engrenagens aqui você simplesmente consome uma quantidade fixa por cada um dos mapas, aí depois você. Os chefes meio que se tornam somente perda de tempo. Bom, você consegue experiência, mas. Sim. Eu de buildings é é, porque os cocos são os habitantes. Tá, tá, tá. Bom, tem uns animais em algum canto também. Igual aquele pássaro que de vez em quando voa uh, junto com Sonic para fazer algo que pode ser, ser colocado no trailer e parecer impressionante. Ahn... Uh, Oh, eu ia perguntar... Knuckles, você não chegou aqui no Tornado junto com o Sonic? Não. Ele especificamente veio aqui de uma maneira completamente separada. Mas... é o que é isso? Eu acho que isso é 100% da ilha. Eu consegui o achievement ali, então hora de... Ir pra cá logo de uma vez e não tem... Huh, não tem nenhum Fast Travel realmente perto daqui. Genuinamente estranho. Mas tudo bem, deixa eu simplesmente por aqui, porque... Eu acho que isso aqui é um caso de todos os caminhos levarem pra Roma. Eventualmente, porque, tipo... Com esses paredões aqui, a situação inteira fica meio tortuosa. De uma maneira que eu não completamente aprovo. Mas tudo bem. e um... Yeah, eu... Ok. Deixa eu... Me teleportar para um lugar melhor aqui hum, para falar a verdade é complicado chegar aqui eu acho que teve... é... eu tô indo na direção completamente errada Ok quer saber eu sei para onde ir mais ou menos se eu for por esse canto oh, tem um corrimão ali que leva a gente diretamente para lá eu tava simplesmente indo literalmente na direção mais oposta Possivelmente imaginável, mas... Como eu já disse, extremamente fácil você se perder aqui nesse jogo. Chega a ser absurdo. Ok, agora eu passo rápido... The... Um, não era isso que eu queria fazer. Isso é o oposto completo do que eu estava tentando fazer. Mas... Uh, tudo bem. Acontece nas melhores famílias. Ou, oh, peraí... Né? Tem como... Ok. <risos> uh, não vou me preocupar excessivamente, eu vou somente correr. Meu, é uma, uma missão esquisita o fato de não ter uh, fast travel fácil pra você chegar do outro lado ali. Você tem que passar por essa parte inteira no subterrâneo. Ou você. Basicamente, você sempre tem que fazer um desvio absurdo. Pra você chegar aqui. O que. Como eu já disse. É um desvio absurdo. Ok, Sonic, eu sei que você está tentando fazer Drop Dash, que é realmente um. Uh, algo bem impressionante quando você faz, mas aqui. Certamente não é zona de Drop Dash. Um, impressão minha, o Sonic está correndo pela parede de um modo mais devagar do que o Homem-Aranha, uh, correndo, subindo prédios. Porque isso realmente teve a sensação de ser mais devagar do que o Homem-Aranha. Uh, decisão fascinante, mas tudo bem, eu não vou questionar tanto. Olha o tamanho desse desvio a propósito. Yau! Quer dizer, eu finalmente estou chegando um pouco. Pera, é um momento. Se eu for por ali, eu consigo chegar ali no topo? Não, não consigo. Ok. O que vale... É a intenção desse caso. Pera aí, Sonic. Sonic. Sonic não. Ok. sim Claro, tudo não certo. Oh, que saco. Eu consegui chegar ali no topo em uma ocasião. Mas agora eu não tô conseguindo mais chegar ali. Isso é um sério problema. Ok, deixa, deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Só quero. Eu disse voltar aqui. Novamente, isso só deixa mais esquisito o fato de não ter fast travel para um lugar alto ali. A não ser que tenha, eu simplesmente não vi por. Porque não dava para ter uma noção completa pelo mapa. Eu, eu, eu não sei, eu vou simplesmente ir por aqui e a partir daqui acho que dá para escalar melhor. Oh, e yeah, tem tem inclusive isso aqui que a gente leva a para o alto e. Oh, tem aqui que tem o um dispositivo mnemônico e etc. Ok, fantástico. Só... pera aí. Como é que eu chego ali? Através dessa sequência desnecessariamente complicada. Sonic, eu não queria que você fosse para cima ali. Sonic? Por favor. Quer saber? Tô nem aí. Isso aqui acaba funcionando de qualquer maneira. oh dá para você simplesmente correr aqui pra cima. Enfim, cadê o meu objetivo? Ali. Eu ainda não tô completamente no topo desse lugar, o que não é legal. Mas... Oh, mola, mola. Sempre algo bom de se encontrar nessas circunstâncias. E agora tudo está 2D. Ah, não vou dizer que isso é necessariamente algo bom. Qual é? Só que isso... Isso não é lugar pra você ficar em 2D. E o jogo levou a gente completamente para baixo, para um lado completamente oposto do que eu queria. Um... Quer saber? Eu vou cortar até eu encontrar um caminho. Porque isso aqui tá começando a ficar uh, genuinamente meio ridículo. Enquanto eu tô perdido, hilariamente. Ei, hey, fichas de pesca que eu não tinha coletado. Ok, tem corrimãos por aqui e tem um chefe arbitrariamente aparecendo aqui também, mas é yeah, tem um corrimãozão gigantão aqui que parece me levar para onde eu quero estar. Então. Yeah, ok. Muito bom. Pera aí, eu não tinha ativado isso. Isso parece um pouco absurdo, mas tá bom, né? Uau, mais dispositivos mnemônicos que não fazem. Uh, muita diferença. Ok, se eu continuar por aqui nesse corrimão, eu vou terminar aqui que. Ok! Parece que está chegando mais próximo de onde eu quero estar. Então, bom. Uh, e no fim das contas. Eu acho que perfeito! Ok, eu não pensava chegar ali no topo, mas enfim, deu certo. tem um quebra-cabeça inteiro pra gente fazer aqui Só que eu. Estava curioso sobre, há bastante tempo. Uh... Sim, eu acho que vai estar junto do chefe. A não sei que isso... O yeah. final Ok, isso vai ser simplesmente um padrão que vai continuar, apesar do Titã não estar com a Esmeralda na outra cena ali, mas tudo bem. Uh, como exatamente eu interajo com isso? Guindaste? Ok, tudo bem, simplesmente... Espera aí, cadê o guindaste? Afinal, o que... Aqui se qualifica como um guidastro. Oh, o jogo tá uh, deixando bem claro ali onde é. Isso vai ser tão simples quanto eu imagino. A resposta é... Yeah, sim. Isso definitivamente vai ser simples. Pera aí. Isso definitivamente vai ser simples no fim das contas. Exceto que... Oh, a perspectiva aqui tá realmente ruim. Que decisão fascinante de propositalmente fazer a perspectiva ser ruim aqui, que tipo as sombras estão diagonais aqui, então não dá pra saber exatamente onde você está posicionando tudo, então você tem que tipo, deixar mais distante do que parece que deveria estar e é, pelo menos você não é punido quando você erra então isso é alguma coisa. Oh, não, pra falar a verdade, dá pra, tipo, utilizar a parte da esquerda do braço pra posicionar corretamente uh, onde utilizar o ímã. Uh, nem tanto. Não imaginei que, tipo, pegar diagonalmente não fosse segurar a esfera, mas tudo bem. Uh, ah, yeah, isso certamente... É um minigame. Ah, peraí, eu acho que isso tá bom. Sim! Aquilo não poderia ter sido uma captura mais perfeita do que foi. Ah, acho que isso tá bom. Perfeito. E então, no fim das contas... Mais perfeito. Fantástico. Ok, isso... Oh, yeah! isso. o lugar que at... aquele segmento inteiro que eu não podia acessar é a arena para lutar com o Titã Gigante. Então, o que é? Não é à toa que eu não ia achar de maneira alguma como chegar ali, porque tipo, é é por aqui que se chega ali. Eu acho, eu acho. Eu não tenho nenhuma certeza. Não dúvida? Well, hey, fala como se ele estivesse mexendo independentemente. Meio que ele não está considerando tudo, mas tudo bem. No próximo episódio, eu vou começar... após gastar todos os cocos que eu tenho para aumentar a minha velocidade.